Você sabia que a Nintendo e a Sega já foram parar no tribunal, tendo que dar explicações sobre seus jogos? Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, o dia em que a Nintendo e a Sega foram parar nos tribunais. E é agora! Então, bora! polêmica nos estados unidos você com certeza já viu na capa de um jogo a letra e que significa everyone a letra m que significa Matter, ou até mesmo AO, que significa Adults Only, isso é a classificação etária dos jogos, que se define se o conteúdo é adequado ou não para determinada idade, indicando se deve ser jogado apenas por adultos ou se uma criança pode consumi-lo sem problemas. É verdade que esse assunto gera bastante polêmica, muita gente acaba discordando das classificações ou acha que elas são exageradas, de todo modo, a classificação etária é bastante útil para que se possa saber a que público o jogo é. É dirigido mas você sabe da história e por que surgiu foi uma polêmica e tanto com direito a tribunal e até cobertura da televisão tudo começou nos Estados Unidos no início da década de 90 quando o mercado de videogames teve uma grande expansão o público-alvo não era mais apenas as crianças e sim adolescentes e adultos daí o mercado foi tomado por games mais violentos como Mortal Kombat por exemplo a gente sabe que Mortal Kombat tem cenas bem violentas um jogo com sangue, cabeças explodindo, personagens decapitados e partes de corpos dilaceradas não é lá considerado muito adequado para crianças. Porém, como não havia uma classificação etária, elas tinham acesso a esse conteúdo. E isso começou a chamar a atenção do governo americano, que ficou bem preocupado. Ainda mais com a nova mídia, o CD, trazendo mais recursos para os games. E o primeiro videogame mainstream, o Sega CD, trazia um jogo que trouxe essa polêmica à tona: o Night Trap. Night Trap é talvez um dos jogos mais controversos da história. E a gente não tá falando da qualidade dele não. Até porque se fosse por isso, o jogo estaria bem baixa. E surgiu quando a SEGA estava tentando se diferenciar da Nintendo. Adotando um posicionamento mais adulto e maduro. E direcionando seus jogos para garotos mais velhos. Nada de um universo colorido e cheio de infantilidade. A SEGA apelava para temas mais adultos. No jogo, um grupo de mulheres jovens acaba sendo perseguido por vampiros durante uma festa do pijama e o jogador precisa ficar alterando entre as câmeras da casa para defendê-las antes do governo tomar uma atitude a Sega resolveu criar sua própria classificação a videogame rating council que havia jogos classificados como general audience ou audiência geral que era basicamente os jogos disponíveis para todos os públicos já aqueles com o selo metro audience 13 ou audiências maduras 13 tradução livre, viu? Eram para pessoas com mais de 13 anos. O Mature Audience 17 ou Audiências Maduras 17 era colocado em jogos para quem tinha mais de 17 anos, e esses jogos continham conteúdo adulto. Assim, com a classificação indicativa, quando Mortal Kombat para Mega Drive fosse lançado, poderia ter sangue, algo que não teve na versão de Super Nintendo. É importante mencionar que a Nintendo não criou nenhuma classificação, mas deixou bem claro que tinha suas próprias regras regras internas que proibiam certos assuntos nos jogos aliás a Nintendo sempre foi conhecida por ser Family Friendly mesmo antes de existir essa expressão o governo americano ainda não estava satisfeito alegando que a classificação da Sega era muito vaga e era mesmo foi então que os senadores Joe Lieberman e Herbie Cole decidiram criar uma classificação etária única para todas as empresas muita gente defendeu a decisão mas haviam aqueles que a criticavam dizendo dendo que era uma forma de censura. Em 1993, Chegou no tribunal e se tornou um espetáculo quando a mídia foi chamada para cobrir. De um lado, estavam as empresas de videogame defendendo-se das acusações de incentivarem a violência para crianças, do outro, políticos querendo fazer uma classificação indicativa ou até mesmo uma censura efetiva dos jogos. O maior erro foi a Sega e a Nintendo começarem a brigar entre si no debate, em vez de se juntarem e defenderem a indústria. Com a representação de Howard Lincoln, a Nintendo se se defendia das acusações, alegando que, diferente da SEGA, não publicava jogos com temáticas adultas. A SEGA, com representação de Bill White, alegou que a empresa se preocupou em trazer uma classificação indicativa. E mais ainda, que a média de jogadores do SEGA CD era de 22 anos, e o do Mega Drive era de 19 anos. Ou seja, o foco da SEGA eram jovens adultos, e não crianças. Mas não convenceram os políticos, até porque... De onde a SEGA tirou esses números? O senador Byron Dorgan chegou a confrontar a SEGA sobre o fato de a empresa considerar jovens de 13 anos consumidores maduros. Além disso, apresentou várias documentações que mostravam a violência de seus jogos. A arma Just Fire, do jogo Letal Enforces, foi alvo do Senado por supostamente encorajar crianças à violência. Byron Dorgan reforçou ainda que a SEGA de fato tinha criado a classificação mas os jogos anteriores a ela como o polêmico Night Trap continuavam sem avisos sendo vendido normalmente para crianças em uma tentativa de defesa a SEGA também acusou a Nintendo de ter jogos violentos de não classificar os seus games e ainda de ter uma arma a Super Scope, sendo vendida normalmente para crianças, ao fim os políticos saíram como vencedores claro né, com a briga das duas gigantes não ia ter como, e ficou decidido que as empresas iriam se unir para criar uma classificação única. Lieberman e Cole chegaram até a lançar o ato de classificação dos videogames em 1994. O ato previa que um comitê escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, veja só que absurdo, iria cuidar da classificação dos jogos, caso as empresas não criassem uma, que o Senado aprovasse dentro de um ano. Assim sendo, as empresas de videogames se uniram e criaram a Entertainment Software Rating Board, chamada ESRB para a regulação dos jogos. A indústria fez ainda acordos com varejistas, que só iriam comprar games que tivessem o selo de faixa etária adequada. Mas como sempre tem aquelas pessoas intrometidas, criaram uma polêmica, dizendo que a ESRB foi criado pela própria indústria de games para se autorregulamentar. E essas pessoas acusaram a organização de fazer vista grossa com alguns jogos para proteger as companhias. E é claro que isso não não era verdade então eles fizeram um comunicado explicando como funciona a esrb bem vamos continuar com o vídeo né o sistema de classificação da ESRB é utilizada pelos games vendidos nos Estados Unidos no Canadá e no México A avaliação funciona assim a produtora deve enviar à organização vídeos com gameplay do jogo em questão preencher um questionário sobre o conteúdo e ainda pagar uma taxa para que o game seja analisado Há aí três classificadores profissionais cuja identidade é confidencial assistem a gravação em salas separadas e recomendam Recomendam uma classificação, porém, nem sempre eles chegam a um consenso caso isso aconteça. Mais classificadores entram na história para avaliar. O game então recebe essa faixa etária adequada, mas não pense que a produtora deve aceitá-la sempre. A empresa pode contestar, mostrando seus pontos do jogo para tentar receber uma idade menor na sua classificação e assim poder abranger um público maior. Já perto do lançamento, a produtora deve enviar a versão final à ESRB para que a organização possa checar a caixa. É preciso que a classificação do jogo esteja posicionada de forma visível em local de fácil acesso ao público os classificadores também jogam o game de modo a conferir se o conteúdo final está de acordo com o que foi combinado não há leis que obriguem a classificação dos jogos em contrapartida há leis que impedem a venda e comercialização de games não classificados com direito até a multas para lojas que desrespeitarem isso fora que muitas empresas fabricantes de videogames também não aceitam jogos sem classificação portanto resumindo a classificação é obrigatória sim. O selo Early Childhood ou EC é dado a games que são geralmente educativos e destinados a crianças. Alguns exemplos de jogos com essa classificação são: Jumpstart, Pet Rescue, Dragon Tales e Dora the Explorer. Já o Everyone ou E é para jogos apropriados para maiores de 6 anos. Aqui se encontram The Legend of Zelda, Mario, Sonic, Epic Mickey, Pac-Man, Gran Turismo, Maiden, quer dizer, só os jogos popularzões. O Everyone 10+, ou E10+, é dado para aqueles jogos que contém conteúdo impróprio para menores de 10 anos. Alguns exemplos são Kingdom Hearts, Spyro, Donkey Kong, Lego Star Wars, Spore e Rayman. Saindo da infância e chegando na adolescência, os jogos da faixa etária Teen ou T, são inadequados para menores de 13 anos, a exemplo temos Guitar Hero, The Sims e Castlevania jogos classificados como Matcher ou M contém conteúdo impróprio para menores de 17 anos fazem parte dessa classificação, GTA, Resident Evil, Silent Hill, Parasite Eve a última classificação é Adults Only ou AO, que significa somente para adultos e como o nome já diz é dedicado apenas para jogos com temáticas adultas pouquíssimos games são classificados assim um exemplo foi GTA San Andreas na época da polêmica do Hot Coffee que eu já falei aqui num vídeo no desenvolvimento desse jogo mas para quem não viu o vídeo eu vou explicar San Andreas foi classificado como Metro até que em 2005 descobriram uma forma de desbloquear um minigame que continha umas cenas mais safadinhas a investigação da esrb concluiu que a classificação deveria mudar para adultos only o lançamento de uma versão sem acesso ao minigame fez com que gta san andreas voltasse a ser vendido como matcher para a alegria da rockstar já que nos estados unidos muitos varejistas não vendem jogos para maiores de 18 anos rating padding ou rp é quando o game ainda não foi avaliado pela ESRB srb e aparece apenas antes do seu lançamento em trailers e conteúdos promocionais além da classificação a caixa anúncios e sites do jogo também tem que conter esses selos de conteúdo explicando o que o jogador vai encontrar no game ao todo a srb tem mais de 20 descrições que são as referências que dão classificação aos jogos e que tem vários itens e que demoraria muito explicar cada um dos itens aqui um vídeo. Outros países. O julgamento nos Estados Unidos foi o pontapé inicial para que outros lugares do mundo criassem suas próprias classificações indicativas. Ao todo são cerca de duas dúzias de sistemas de classificação para videogames, mas dá para citar as principais. Na Europa em 2003 foi criado o Pan-European Game Information ou PEG como é chamado. É dividido em 3 anos, 7 anos, 12 anos. 16 anos e 18 anos e cada um contém suas próprias características o sistema peg foi elaborado pela federação europeia de software interativo e tem adesão dos principais mercados de game da europa como reino unido frança itália grécia romênia entre outros aqui no japão tem o computer entertainment rating organization o chamado CERO, estabelecido em 2002 a organização classifica os jogos em a b c d e z os jogos classificados como a são para todas as idades aqueles com b são para maiores de 12 anos o c para maiores de 15 anos D para 17 anos e por fim Z para maiores de 18 anos aqui no Japão é normal terem duas versões do mesmo jogo uma C por exemplo e outra Z ou uma com cortes e a outra integral no Brasil a classificação é feita pelo departamento de Justiça classificação título e qualificação do Ministério da Justiça os games podem ser classificados como livre 10 anos 12 anos 14 anos 16 anos e 18 anos. Diferenças na classificação. Mas nem sempre as classificações entram em acordo. The Sims 4, por exemplo, é considerado adequado para adolescentes na maioria dos países mas na rússia é para maiores de 18 anos e aí você vai me perguntar mas e o motivo qual que é o motivo é as relações entre os sims parece que na rússia as relações homoafetivas não são bem vistas mas eu quero deixar uma coisa no ar para vocês um dos motivos da classificação etária do jogo The sims 4 ser para maiores de 18 na rússia é porque no jogo é possível brigar com parentes essa é nova para mim Em contrapartida, na Alemanha The Sims 4 é classificado para a partir de 6 anos olha a diferença Pokémon Sword and Shield também sofreram do mesmo problema em alguns países são adequados para todas as idades mas na Europa e na Rússia recebem classificação 7 no PEG e 6 mais no sistema de classificação Russo na Austrália o jogo online DayZ sofreu com restrições, porque os jogadores podiam ganhar bônus por usar entorpecentes os desenvolvedores tiveram que fazer uma outra versão, para que o game pudesse ser vendido nas lojas australianas ainda falando sobre a Austrália o jogo Death Stranding foi classificado como sendo para maiores de 15 anos, porém na Nova Zelândia, adolescentes de 13 anos, podiam jogá-lo normalmente, o mais incrível é que no restante do mundo a grande maioria dos países deram classificação 18 mais vai entender a Austrália e esses são apenas alguns dos muitos casos em que a classificação varia de acordo com o país porém independente disso a classificação indicativa tem um papel importante na hora de proteger o público da exposição a conteúdos inadequados para suas faixas etárias e especificamente nos jogos foi algo benéfico porque antigamente jogos com temas mais pesados digamos assim nem eram lançados e Hoje eles podem ser lançados, mais especificando para quais públicos são destinados. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre a classificação etária dos jogos? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários, SEGA o NINTENDO?